Olá! Para criar um questionário no Moodle, primeiramente devemos clicar em Ativar Edição. Feito isso... Feito isso, devemos criar uma atividade nova, clicando em Adicionar Atividade ou Recurso. Escolha a opção Questionário... E clique em adicionar. Agora, basta você fazer as alterações que desejar. Em cada uma das abas. Após fazer as alterações, basta clicar em salvar e voltar ao curso. Bom, é isso e obrigado.